Pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal galera e hoje é o seguinte mano Eu trago pra vocês mais um vídeo de Minecraft aqui no canal, sim mano é, E hoje eu vim ensinar aqui a vocês como tá baixando uma textura que deixa a grama verde totalmente verde E isso não é só por questão de já ah, eu não gosto da grama Não, é muito bom também para deixar seu jogo mais liso Então se você tá travando seu jogo, quer deixar o jogo mais... Mais normal, mais liso, isso aqui é uma boa opção para você baixar essa textura e fazer aí seu jogo bem mais liso. Então man, já deixa o seu like se inscreva e bom. no meu psycho meu Você vai ficar no link da descrição, pode ficar tranquila é sem contador, sem nada. É só você clicar, clicar de novo aqui na parte que tiver aqui. Eu vou até mostrar aqui porque senão vocês podem não saber. Você clica nesse negócio azul aqui, ele vai estar tá automaticamente instalando. Não é que eu não vou instalar porque eu já fiz o processo. Enfim, assim que baixar, vai aparecer aqui essa cestinha de confirmado. Aí você vai vir aqui grama verde MCPE, tudo assim. Aí você clica em cima. Ele automaticamente vai abrir seu Minecraft, ele vai pedir aqui para abrir nos aplicativos que você tem, eu vou abrindo o Minecraft mesmo. E se liga aí como... Olha aí, tá, tá abrindo, tá vendo? A tela do Minecraft não sei porque, que mais no meu celular buga, fica meio maior. Então agora você espera seu jogo entrar, eu vou dar um pause aqui. bem sucedida se eu não me engano. Você vai vir aqui em opções... Vamos esperar aqui carregar. Enquanto isso, mano, já vai deixando o like. E eu só vou pedir isso. E se você quiser se inscrever, se inscreva. Beleza, carregou aqui. E vamos aqui em recursos glo globais. Eu tenho três texturas aqui. E tá aqui, Simplicides. Você clica aqui em ativar. Aí você vai tá voltando. Vai carregar mais um na página. Mas também que bosta, né, mano. A Mojang só sabe colocar porra de tela para carregar. Que porra. Porra, Mojang. Coloca uma tela que carrega, mas menor a duração, mano. Pronto, carregou, mano. E eu acho que deu um bug. A gravação parou aí. Eu tive, tô tentando gravar. Eu gravei todo tempo. Eu tô gravando de novo, velho. Então aqui, vamos esperar carregar. E galera, carregou aqui, mano, e você pode ver aqui, vamos quebrar alguma tela. E olha isso, mano. Velho, é muito top, vocês não tem noção, velho. A grama é literalmente toda é, verde, menos embaixo aqui, né? Aqui, só embaixo que não é, maior, porque foi, o jogo fica praticamente mais realista. E o porquê de eu ter falado que isso aqui é, reduz o lag? Bom, não sei vocês, mas o Minecraft é um jogo 16x16. 16. E o que significa 16 por 16? 16 mais 16 por 16 quer dizer isso aqui, galera. Um bloco aqui, por exemplo, tá vendo essas, esses que vem? Como o jogo é quadrado, tá vendo aqui ó: 1 um. pixel, 2 pixel, 4 pixel, 5 pixel, 6 pixel, 7 pixel, 8 pixel, 10 pixel, 11 pixel, 12 pixel, 13 pixel, 14 pixel, 15 pixel, 16 é, pixel, pixel, pixel, tá? É. Então aqui é o tipo, o jogo quando tem esse tanto de pixel e também. E vocês podem ver aqui, por exemplo. Aqui, aqui parece que é tá normal. E o que faz lagar mesmo o jogo, mano, é isso aqui, ó, porque tem uma variação de cores para formar esse bloco. Então, por exemplo, se a cor, peraí que deu um bug aqui na gravação. Se a cor dessa árvore aqui fosse só apenas uma cor, por exemplo, só um amarelo, o jogo ia ficar feio, porém ia reduzir muito o lag. Aliás, se vocês querem um vídeo de como remover o lag do Minecraft, eu trago. Beleza? Então, galera, esse é o vídeo, mas espero que tenham um gostado. É um vídeo mais aleatório, porque eu não tô tendo muita ideia de gravar vídeo. E vocês também não dão dica, né, seus idiotas Inclusive, galera, entrem no meu grupo do Discord, galera. Quero ser muito obrigado que quem a gente aqui. Um beijo no coração. Se inscreve no canal, deixa o like, me segue no Instagram e entre no nosso grupo do Discord. Feliz!